Boa tarde a todos. Quero falar de mais um pacote que vai vir para o povo brasileiro, que chama Pacote do Veneno. É o projeto 6.299. É pacote do Veneno, Ameaça à Saúde e a Segurança Alimentar. Agrotóxico mata. É, a qualquer momento, é, infelizmente, nós podemos... Ter novamente mais liberação de agrotóxico, o governo pretende flexibilizar. Eles, assim, a sociedade civil já tem se articulado muito contra esse pacote. Já mais de 2 milhões de cidadãos assinaram um abaixo assinado pedindo a redução do agrotóxico. Em relação a esse projeto, 20 órgãos públicos, entre eles a Fiocruz, o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, e vários órgãos da sociedade civil, inclusive a ONU, já se posicionaram contra essa flexibilização. Por favor. Chega de veneno na nossa comida... O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico no mundo. Estas substâncias estão presentes em quase todos os alimentos e são a causa de diversos problemas de saúde, incluindo câncer e mal de Parkinson. Por favor. O que propõe o pacote do veneno? O agrotóxico passará a se chamar peticidas, na tentativa de mascarar e encobrir é, a nocividade, a propaganda, a, regula a regulação específica sobre a propaganda de agrotóxicos irá acabar e a avaliação de, um mo de modos que o agrotóxico deixará de se considerar os impactos da saúde ao, ao meio ambiente. Libera geral. Será permitido a venda de alguns agrotóxicos sem receituário, receituário agronômico. Ele é cancerígeno. Possibilita a possibilidade de registro de substâncias comprovadamente cancerígenas. As dificuldades: o Estado e os municípios enfrentarão medidas de, é, mais restritivas. Pode passar. Mais de 2 mil agrotóxicos já foram liberados. É, nos últimos quatro anos, um recorde negativo para a saúde humana e o meio ambiente. O ano retrasado, eu fiz um debate sobre agrotóxicos, trouxe o deputado para falar, ele era o um relator, inclusive, dos projetos, ele esteve aqui discutindo já essa liberação infelizmente agora o final até o final do ano nós teremos mais essa liberação geral segundo a ONU os agrotóxicos causa 200 mil mortes por intoxicação por ano por favor a próxima tabela a tabela por favor a próxima aqui são as tabelas as tabelas dos alimentos com agrotóxico o pimentão é em 82%, a goiaba 42, a cenoura a cenoura 40%, tomate 35, alface 30%, a uva 27%, beterraba 15, laranja 14%, abacaxi 12, manga 9, chuchu 9, batata doce 9, alho 5, arroz 12. Essa tabela é a tabela dos alimentos proibidos ou acima dos limites, infelizmente. Pode passar. A luta contra a liberação de mais, um, esse, mais, mais esse veneno. Parlamentares e de dezenas de entidades estão nessa campanha permanente contra o agrotóxico e pela vida. Propõe a aprovação de um outro projeto que cria uma política é, nacional de redução de Agrotóxicos. Vamos mobilizar contra este governo e contra a bancada ruralista que querem decidir. Por favor, por uma agricultura mais saudável e sustentável. Nós estamos aí, então, pedindo para todo mundo se posicionar, mandar e-mails para que o Congresso Nacional não faça isso agora, nesse final do ano. É, mais uma aqui também, para encerrar, a nossa solidariedade ao Papa Francisco, como disse aqui os outros vereadores, é, também a nossa homenagem. Muito obrigada.